Ó que legal aqui, vamos entrar nesse papo? Vamos aqui, lá. Ó. O Agnades colocou aqui, ó. É, Ale, boa noite. Tenho muito problema com vendedores que compram o mesmo produto que eu vendo, do mesmo fabricante, mas vendem com preços baixos, né? Com preços muito baixos, que não pagam os custos. Vou trazer um pouquinho de ideia mesmo, tá? Dentro desse sentido. É, e são situações que já aconteceram. Cara, a gente tem dois pontos aqui. Eu acho que o futuro dos negócios futuro mesmo falando de margem todo mundo vai ter um tripézinho que a gente fala muito que é varejo que é você comprar e revender então compra essa água e eu revendo essa água né Sim. eu compro ali os produtos da e revendo os produtos da beleza eu vou ter fabricação e eu vou ter importação Sim. isso isso vai ser um tripé e a gente já vê esse tripé funcionando em negócios que escalaram absurdamente nos últimos anos né? Tem coisas que já estão ficando caras. Tem Índia. Índia. Então, assim, a galera já está indo. Então, Agnades o, que, que, eu, o que, que eu acho sobre esse produto que você tem atualmente, tá? Na verdade, ele é um validador de mercado. Ele pode não estar tá te entregando a margem que você acha ideal nesse momento. Só que, se você, no futuro, der o passo de importar um produto, sendo que você já venda mil unidades dessa garrafa, eu já vendo aqui do copo da, da Trooper mil unidades desse copo aqui de cerveja nesse formato é cara, será que se eu pegar agora e eu importar ou eu fabricar esse produto aqui com a minha marca, a Looper aqui dentro e no mesmo formato do copo de cerveja, se não tiver patente, etc, Isso. mas dentro um movimento legal, será que as pessoas vão fazer questão da marca ou elas vão continuar comprando meu copo? Espera aí que eu vou continuar o vídeo, mas antes disso eu tenho um convite exclusivo para você. Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro vai acontecer a virada 4K no Mercado Livre e nela eu vou revelar de fato as estratégias para você vender 4 mil todo santo dia no Mercado Livre e fazer de 2023 o melhor ano de vendas da sua loja. E para realizar a sua inscrição é bem simples, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o um link para você garantir a sua vaga 100% gratuita e ter acesso a estratégias validadas pela Cacau Show, Cobaz Pirelli entre mais de 3.500 alunos e ultrapassar os quatro mil vendas todo santo dia. Faça sua inscrição agora e bora para o vídeo. Sim. Elas vão continuar comprando seu copo na grande maioria dos casos. Então assim... Você usa, Aguinades, o futuro do teu negócio, o crescimento do teu negócio, ele está em você validar produtos com o varejo, mesmo que o teu fornecedor seja um corno e ele venda, e ele tipo caribalize o mercado e tudo mais, só que você, de novo, o que você controla? Você controla a postura dele? Você controla para quem ele vende? Não. Não, ele quer dinheiro, cara. Exato. 50 conto que entra teu ou 50 conto do cara. E às vezes do cara entra 200, 300, 400 Exato. mil reais. Porque o cara criou um relacionamento com ele. Isso. Então, quais as saídas que eu tenho? As saídas que eu tenho é trocar o fornecedor. Sempre. Sempre a gente De pode jeito. fazer isso. Ou trocar o produto. Ou começar a importar e fabricar. Então, entenda isso. Eu acho que é um movimento do... trazer um, se, tra se importar um produto que você já venda 5 mil unidades por mês... Cara... Você está praticamente com a importação paga a hora que ela chegar aqui dentro, para você fazer ou fabricar, terceirizar a fabricação. Então eu acho que esse é o caminho, sabe, para essa disputa, esse negócio do cara já, mas os meus concorrentes aqui e tal e a gente passa isso se no mercado de cosmético oh. e tudo mais, cara, todas as grandes fábricas estão direto no consumidor final, Sim. porque tem dinheiro na mesa e os que e a gente não dá conta de atender todos, então o fabricante é burro se ele não for atrás do consumidor final. Perfeito. Eu iria, você também iria. Claro. É, você falou uma coisa ali, cara. É, eu sou um pouco averso naquela troca de ideia, né? Que a gente estava tá falando hoje. Eu sou um pouco averso em umas situações. Então, eu acho que tudo na vida você pode trocar, óbvio. Né? Você pode... Cara, é, vou falar uma coisa aqui que eu espero que as pessoas não entendem errado. Mas você pode, hoje, com a tecnologia, até trocar de sexo. Porra, então o que, que você não pode trocar? Então, cara, é, é, você mexer no seu corpo né, em troca de sexo, cara, olha a tecnologia, eu estudo que isso necessita para se ter. Né? Você deixar de ser menino para ser menina e vice-versa. Cara, é, é uma ciência muito complexa essa parada. Falando da biomecânica, da mecânica Sim. do corpo, é muito top. Agora, trocar de fornecedor, eu sou um pouco averso a isso. Por quê? É, eu acho que você só troca quando você não tem um relacionamento. E eu acho, e acredito muito nisso, que o ser humano ele falha nas relações pessoais dele. E por isso que ele fica pulando de galho em galho, trocando de fornecedor. Lógico, tem muita oferta, muita demanda, muita procura, sim. Mas se você já tem um fornecedor e você pode é, ter um relacionamento com esse fornecedor top você cara não discuta preço com ele se relacione com ele que é natural esse preço ele não só cair mas como até importação é, o chinês ele te mandar o produto eu não estou falando de 5 10 20 é, mil produtos nem 5 mil te mandar um container para quando chegar aqui você pagar o cara olha o relacionamento que você tem para chegar no nível desse né? então eu sou um pouco averso a, a essas mudanças de pulando, pulando de galho em galho porque acaba que isso vai mexer com o teu estresse, vai mexer com a tua performance, você tem que estar tá focando a tua estratégia em, outra, em outro aspecto em outro ponto, ponto que talvez está falho e você está amarrado ali naquela mesma isso, você coloca equipe para fazer isso mas se você não se você tem é, essa pegada para para uh, o relacionamento com o fornecedor, se na tua empresa você quer fazer isso, você colocar isso para outra pessoa fazer, né, esse relacionamento, eu acho que também dá merda. Não sei a tua opinião sobre isso. É, eu acho que relação com fornecedor, né, a gente tem momentos, né, assim, quando a gente olha, primeiro que preço e, e relação é construção, cara sim ninguém casa do dia para noite ninguém tem os malucos aí mas assim ninguém casa do dia <risos> para noite né a gente nunca pode ser extremista porque sempre tem a exceção à regra sim mas assim ninguém casa do dia para noite seu fornecedor não vai te dar preço do dia para noite então é uma construção a pergunta que eu sempre me faço quando o assunto é fornecedor eu sempre me pergunto o seguinte como eu posso gerar valor para aquele cara do outro lado top para que eu seja um cara diferenciado dele para que ele me procure quando ele quer é, algo diferente e sim. aí a, a gente pegou uma veia muito massa, pensando em Black Friday, que, cara, todo, ninguém tem margem, né? A gente Sim. tá todo mundo espremido ali já de margem e tudo mais. O que você tem de margem, o imposto leva uma partona uhum. e tal, conforme você cresce mais ainda e etc. Né? Então, quando você olha pra esse cenário, onde que a gente tira a margem pra fazer essas ações? Em produtos que estão meio que parados e que o fornecedor precisa mandar ele andar. Isso. Então, tipo, isso para o cara, eu estou usando aquilo para fazer dinheiro, para eu poder fazer uma ação. Só que para ele eu estou sendo uma válvula de escape que compra a porcaria que ele está tá parado lá dentro. Então, assim, foi uma forma, de novo, que está no meu controle. Puto, o cara é chato, é difícil, tal, tal, tal. Cara, não vou trocar, vou, vou insistir, tá? Então, peraí. Então, se eu decidir que eu não vou trocar, que eu não tenho outra opção, e que sim, o que falta é relacionamento com o cara, agora o que tá no meu controle? O que eu posso fazer para agradar esse cara ao ponto dele me ver como um parceiro e ele me entregar condições diferenciadas dentro dessa construção. E aí não vai ser do dia para a noite. Você vai, claro. você vai engolir um sapinho de vez em quando. Você não pode chegar dando paulada só no fornecedor. Quando ele te, não te entregar alguma coisa, você vai ter que Pô, beleza, mas ó me ajuda aí com tal coisa. Sim. Então, assim, eu acho que a, em cosmético a gente vê muito isso. A galera lança uma linha nova e eles querem entubar em todo mundo, né? Nossa. Ó, oh, leva uma caixinha aqui, leva 12, leva 13, leva 14. Aí você fala, tá, mas qual marketing que vocês já fizeram? Ah, ainda nenhum, ainda nenhum, ainda nenhum. Então assim, você fica, você engole um sapinho ali. Sim. Só que ele é o cara que ele vira para você e fala, cara, ó, oh, quando você precisar de mim, eu vou te ajudar. Então assim, esse relacionamento é importante. E, e quando a gente fala de fabricar, quando a gente fala de importar, por que eu falei do momento, assim? Porque todos eles são tomadores de capital. sim. Então assim, é muito difícil quem está começando, quem tem baixo capital importar ou fabricar, não sei que ele tem um capital guardado e ele está investindo num novo negócio. Perfeito. Então normalmente a gente aceita margens menores também, Sim. porque eu não posso chegar lá e bancar o copo e mandar fabricar o copo que eu não tenho. Não tá? 100 mil reais na minha conta vou falar ó, me dá cinco mil copos ali dentro. Sim. Então assim eu acho que tudo é no seu momento e conforme você ganha volume Hoje a gente tem cliente, por exemplo, que chega na marca e fala assim, oh, eu preciso fazer ads no Marketplace. A gente faz isso também, tá? Sim. mas não no volume que ele conseguiu. Ele já ganhou esse ano mais de 300 mil reais do principal fornecedor dele é, para fazer ads em Marketplace. Aí. Mas e aí em, ele prova com a campanha em exclusiva em produto, consignado Sim. que pro fornecedor custou 110 Sim. E, mas pra ele valeu 300 claro, entendeu, então assim é relação, cara, é como a gente troca isso, e é aí que tá a grana é no detalhezinho, são pequenos ralinhos que a gente vai deixando de agir Sim. e que a margem não existe então a grana tá aí, o detalhe tá aí